mas é a coisa mais estranha que você verá em toda a sua vida. As imagens gravadas em um local da América mostram que seria uma criatura humanoide capturada e presa dentro de uma jaula e deitada numa cama. O misterioso ser aparenta ter pouco mais de um metro Cabeça humana cabeluda e corpo reptiliano com patas bem fininhas. Seu rosto parece meio pálido ou tingido, como costume de povos nativos do continente africano. Os detalhes do vídeo são assombrosos pois podemos ver que não é um boneco. Veja que seus olhos piscam naturalmente. Na verdade, todo o seu corpo se move naturalmente, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Bom, que diabos é isso? É um mistério. Mas se você souber alguma informação acerca deste misterioso ser, Deixe nos comentários logo abaixo. O nosso próximo vídeo eu garanto que te fará dormir de janelas fechadas nesta noite. As imagens foram gravadas por um jovem no Maranhão após ouvir um barulho perturbador vindo de uma árvore que fica em frente à sua varanda. Nas imagens, ele capturou um estranho ser sobre a árvore que infelizmente se assemelha muito a ele. Sim, ele mesmo, o chupacabra. Poderíamos até dizer ser um outro animal, ou até mesmo um gambá, mas o problema é que cinco galinhas daquele quintal foram chupadas naquela mesma madrugada. Além disso, o cachorro desapareceu e nunca mais foi encontrado. Será que um gambá sozinho tocaria todo esse terror? Bom, é um mistério, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários acerca deste estranho caso. Por via das dúvidas, é sempre bom dormir de janelas fechadas para não correr o risco de ser chupado pelo chupacabra. Este vídeo tem circulado pela internet desde abril do ano passado. As imagens mostram um evento que muitos temem acontecer ao dar adeus a este mundo cruel. Durante o sepultamento, vemos algo sinistro acontecendo dentro do caixão. Parece que quem está ali dentro está dando adeus, ou até mesmo pedindo ajuda para sair dali de uma forma bem limitada, já que não consegue se mover direito ali dentro. Vivo ou não, uma coisa é certa, ele foi enterrado ali mesmo. Bom, é claro que pode ser o reflexo de alguém que está logo acima se despedindo, e sempre pode haver uma explicação científica como um esparmo natural de um corpo mesmo que sem vida. A movimentação está relacionada ao processo de mumificação natural e aos ligamentos do corpo que acabam ressecando ao longo do tempo. De acordo com a pesquisadora Michael Welland, alguns movimentos também podem ser causados por insetos e gases presentes no corpo. Agora imagine se você abre os olhos e diz "Estou vivo'' após ser enterrado. Imagine você ali dentro sem poder se mexer, naquela escuridão, sem ar para respirar, gritando por ajuda, mas ninguém te ouvindo. É, meu filho, que Deus nos livre dessa terrível experiência que, infelizmente, não é impossível de acontecer. <risos> em 13 de setembro de 2015, durante um culto de domingo na igreja Elgitned Christian Gautierang, com base na África do Sul, o dito profeta Sferdi orou por aqueles que não acreditam no sobrenatural de Deus para que seus olhos fossem abertos e visse o um mundo espiritual se manifestando diante de seus olhos. E foi nesta hora que algo perturbador aconteceu. We'll never and can never be compared with what the Lord is about to do in your life. See angels! Se angels, se angels. Angels! angels do you see the glory of God? have you seen the angels? Dezenas de pessoas simplesmente viram anjos e começaram a surtar diante de seu esplendor. Certamente eles não estavam preparados para uma experiência tão forte. Repare que as pessoas reagem como se realmente estivesse vendo alguma coisa e tudo ocorreu de forma bem brusca, simplesmente do nada. O líder nem chegou a lançar uma palavra hipnótica como muitos fazem por aí. Em uma das imagens, eles mostram a aparição dos anjos, mas é claro que é fake e parece ser de uma outra reunião, talvez até mesmo em um outro local de culto. Mas ainda assim, a reação das pessoas é bem estranha e realmente parece que alguma coisa aconteceu, parece que alguma coisa eles viram ali. E todos, e foram várias pessoas que viram de uma vez só. Mas é óbvio que não podemos afirmar que este homem seja um verdadeiro profeta, tá? Até porque ele é muito famoso por suas fraudes, como a famosa falsa levitação que ele planejou em um vídeo, onde duas pessoas o suspendem, mas as câmeras não mostram. Mas e aí, o que explicaria a reação em cadeia dessas pessoas? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Seagulls! seja E realizava grandes sinais chegando a descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da Terra. Três rapazes foram convidados pelo seu gerente para cuidar de uma escola na Inglaterra como zeladores, algo que sempre faziam todos os sábados quando o local estava completamente vazio. Naquela hora, os dois estavam no pátio se distraindo quando algo perturbador se manifestou em uma das janelas. Oh, meu Deus, Sim, um rosto branco e pálido, como o um de um defunto, apareceu. Note que eles observa de uma forma bem discreta, como se não quisesse ser visto. Mas a câmera o pegou. Detalhe: aquele prédio estava totalmente trancado e vazio. Mais tarde, eles subiram para conferir quem invadir aquele local, mas nenhuma alma foi encontrada lá em cima. Uma situação muito preocupante para aqueles rapazes que ficaram em estado de choque ao saber que naquela sala não havia ninguém. E aquele momento em que o sobrenatural se revela e não há para onde correr a não ser aceitar os fatos. Mas e você, o que acha?